Viva a paz serena do Senhor, seja com todos nós. Tenho estado a estudar teoria musical, muita teoria musical, assunto difícil e complexo, mas não tenho estado particularmente contente com o que tenho visto. Isto porquê? Porque a música, tal como está com as regras musicais, está demasiado... Nem sei bem que termo usar para não ofender ninguém, mas parece-me um bocadinho presa a muitas regras que limitam. É isto, ao fim e ao cabo, é isto. Tantas regras criaram, tantas coisas criaram que está limitativo da própria música. Fui ver o que é que a Bíblia diz sobre a música e particularmente sobre o que é que os cristãos devem usar com música. Encontrei este texto. Efésios 5, 19. Vou ler só a última parte. Entoando e louvando de coração, de coração, ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Eu li extensivamente na internet. Felizmente, hoje em dia temos acesso aos comentários. Aos grandes comentários que foram feitos ao longo dos séculos a este texto. Não vi todos, claro, são milhares. Mas o que vi deu-me uma ideia aproximada do que é que se pensa. Eu tenho uma outra ideia. As outras ideias estão todas certas. Cada um tem a sua ideia que vai acrescentando a outra ideia até fazermos um todo de ideias para compreendermos. Eu vejo aqui uma parte que ninguém falou que é isto. A música, quando este texto foi escrito já estava criada. Na Mesopotâmia. quatro mil anos atrás. Antes de Cristo. quatro mil anos atrás antes de Cristo. Ou será que não é, não é tanto que estou enganado? Eu pus aqui umas notazinhas. Ah não, não é tanto. Não é tanto. Mesopotâmia. 1.500 antes de Cristo. Na Babilónia. Cuidado. É preciso ter cuidado com a música. A música vem já codificada da Babilónia. Depois passou para a Grécia e na Grécia com Pitágoras, 500 anos antes de Cristo e depois com Heratostenes, 250 anos antes de Cristo. Reparem, já antes de Cristo a música como nós a conhecemos com intervalos de quintas já estava feita. Portanto, o que eu vejo aqui neste texto, quando o apóstolo fala fala connosco e que diz isto louvando de coração eu vejo aqui uma mensagem codificada para não usarem a música que era conhecida que é a música que nós usamos já repararam? ainda é não é totalmente mas tem evoluído desde as bases que são essas são estas, ainda hoje estão Estão, estão válidas, melhoradas, mas ainda são as mesmas. É isto que eu senti. Como sabem, eu comprei um instrumento musical sem saber tocar. Comecei a tocar sem saber tocar, apenas para agradar ao Senhor. Porquê? Porque eu faço alguns poemas, faço algumas frases uh, inspiracionais, todas baseadas no Evangelho. E quis começar a cantar louvores. E tenho cantado alguns, sem saber tocar. Agora, fui aperfeiçoar, a, a a aprofundar a teoria musical e não estou nada satisfeito. E agora encontro este texto. Um cristão não tem que seguir as regras musicais. Esta é a minha conclusão, é um bocadinho radical. Eu sei, eu sei que é um bocadinho radical, mas é o que eu sinto. Eu sinto que nós devemos tocar de coração, de sentimento. Não devemos estar preocupados com intervalos, com métricas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 e, portanto, nós devemos ter esta noção. Cuidado com as regras musicais. Eu continuo a estudá-las para não as usar. Para não as usar. Para o Senhor é adorar em espírito e verdade. A paz serena com todos nós, assim seja, que isto seja muito útil para todos nós.